um patrimônio histórico da humanidade reconhecido pela Unesco. Esse é o Sítio Arqueológico de São Miguel das Missões. Nós viemos ao Sítio Arqueológico daqui de São Miguel para dar a vocês a dimensão de como funcionava a organização dos jesuítas no processo de catequização dos indígenas que viviam por aqui, por volta do século 18. Mas antes de nós prosseguirmos, é bom explicar para vocês o que eram as reduções. Como foi estudado ao longo das aulas, as reduções ou missões jesuíticas serviram para consolidar a conversão do, ao catolicismo e organizar a educação dos indígenas, além de servir ao propósito de colonizar as novas terras tinham como principal objetivo civilizar esses indígenas, dando a eles a disciplina, a organização e a vida diária conforme a cultura dos jesuítas. Por isso, eram ensinados aos indígenas como ler, escrever, contar e rezar em latim. Para as crianças também eram ensinadas músicas em latim. A intenção nesses casos era que essas canções fossem reproduzidas no contexto familiar para que seus pais, irmãos e a família de uma maneira geral pudesse ter mais acesso à linguagem em latim que era empregada pelos jesuítas. Aos poucos também foram inseridos hábitos cristãos no contexto indígena, por meio do teatro e da dança, sempre trazendo a figura do Deus cristão. Ao todo foram mais de 30 reduções e cada uma levou o nome de algum santo da Igreja Católica, como São Francisco de Borja, São Luís Gonzaga, Santo Ângelo e São Miguel. Somente aqui viviam aproximadamente 7 mil pessoas. Atualmente, o Sítio Arqueológico de São Miguel das Missões é um dos principais pontos turísticos do Rio Grande do Sul e recebe diariamente visitantes que querem ver de perto este pedaço tão importante da nossa história. Desde 1983, as ruínas de São Miguel fazem parte do patrimônio histórico da Unesco.